A pressão sobre os portos da África do Sul está a criar oportunidades para os portos de Moçambique ganharem novos clientes, até porque nos últimos anos conseguiram modernizar-se e tornar-se competitivos, diz o Ministro dos Transportes. Mas agora precisam de estar ligados a novas estradas e ferrovias. As nossas estradas não podem ser sustentáveis, não foram construídas, muitas delas. Ah, para suportar cargas que estamos a ver hoje em dia com o crescimento da demanda, crescimento da população e do consumo. Não foram criados para isso. Mas eh, nós somos um país que temos que ver outras possibilidades, incluindo a linha fera e eh, os transportes marítimos, nesse caso a cabotagem. No guião de Mateus Magala, para se chegar ao investimento é preciso que haja leis que estimulem o setor privado. Temos que uh, olhar nos nossos uh, uh, documentos legais, nos instrumentos legais e fazer com que esses uh, uh, instrumentos são adequados para apoiar o setor privado a, a realizar a sua uh, tarefa de, de, de produzir uh, da forma mais eficiente e menos custo. A procura pelos portos de Maputo, Beira e Nacala aumentou nos últimos anos, Maputo até tem registado recordes de carga, enquanto que em Durban e Richards Bay há constrangimentos, diz o ministro. É uma oportunidade à espreita. No nosso porto, porto de Maputo ficou, está muito digitalizado, removeu o papel lá, o nível de roubos, que era, à altura, uma coisa que assustava os exportadores, hoje está zero. Então são todos esses elementos que, quando, do outro lado do sistema, as coisas não funcionam, Moçambique, então, torna-se uma alternativa viável. A integração dos portos num sistema intermodal eficaz é o desafio que se segue.